Tropa, vamos falar sobre obesidade, sobre saúde física, que é um assunto que muito me interessa. Então, eu vou deixar aqui para vocês o meu currículo, certo? O que é o currículo na rede social hoje em dia? É seu próprio Instagram e o shape que você tem, minha humilde opinião, certo? Então, quem quiser me seguir lá, enzo.ig, certo? Muitas pessoas não entendem, não sabem, não imaginam... Mais por trás das câmeras aí tem um rádio Academia Maromba, certo? Agora, tá? Vamos às notícias, aos fatos primeiro, tá bom? Essa daqui é a atriz, parece, né? Uma atriz chamada Thaís Carla. E ela postou essa foto nas suas redes sociais como se fosse a globeleza da Rede Goblins. É claro que isso virou um meme e como... Em todos os memes, muitas pessoas acreditam como se fosse uma notícia, certo? E aí, claro, muitos fizeram piada sobre esse assunto. Pô, mulher não parece nem um pouco as globelezas anteriores, não é mesmo? E uma dessas pessoas foi o Nicolas Ferreira, que foi na sua rede social, no seu perfil, e disse tiraram a beleza e ficou só o globo fazendo piada aí com a Thaís Carla Olha eu não tô aqui para julgar ninguém para mim existe uma grande diferença entre humor e verdadeiro preconceito Então Certo? É um mundo politicamente correto, chato pra caramba, e você não pode fazer piada. Eu não acho que Nicolas Ferreira tenha sido inocente, eu acredito que ele realmente soubesse que estava provocando uma área bem sensível da esquerda, e talvez o tenha feito com maestria, certo? Porque, óbvio, a esquerda inteira já caiu em cima deles. Aqui temos o choqueio. Nicolas Ferreira cai em mais uma fake news e comete gordofobia contra Thaís Carla. E toda a esquerda, um milhão de visualizações. Meu Deus do céu. Aí temos aqui um dos comentários que eu selecionei para vocês. Gordofobia. Nicolas Ferreira revela para todo mundo o cara escroto que é. Ele fica lá. Ah, meu Deus, ele falou mal da mulher, da Thaís Carla. Gordofóbico, gordofóbico. Bom, vamos separar as coisas aqui, Certo? Primeiro, existem pessoas que são literalmente super obesas por questão genética, por questão ali de uma mutação genética. Né? Vou aqui puxar a carta do especialista Gilles Yeo, né? vou deixar esse, uh, esse baixinho asiático que entende tudo de genética para vocês aí. Um podcast no primeiro comentário, fiquem à vontade de verem, pode ativar a legenda e tudo mais, certo? Mas o ponto desse podcast que eu achei interessante é que para muitas pessoas a obesidade é uma questão genética. É um problema genético que no mundo moderno principalmente, como o próprio argumenta, tem que ser tratado. Tem que ser visto como... Questão de saúde pública. É um grande problema. Então esse enaltecimento da obesidade não tem nada a ver com biotipos, com uh, uh, atração sexual. Muitas pessoas gostam de uma pessoa mais cheia, outras pessoas gostam de uma pessoa mais magrinha. E essa é a maravilha do mundo. Pessoas altas, pessoas baixas, tem gosto pra tudo. Se existe é porque tem gente que tem gosto por aquilo, cara essa é a realidade do mundo que vivemos certo só que o que, que acontece com esse problema genético de algumas pessoas elas não entendem o seu corpo não entende que está com gordura ele entende que está passando fome então essa pessoa ela não se sacia ela não consegue comer o mesmo que nós pessoas sem esse defeito genético comemos Então, para eles, o corpo está desesperado, sempre precisando de alimento, não importa se ela está com 200, 300 quilos. E isso acarreta diversos problemas de saúde no mundo moderno, onde as pessoas ficam cada vez mais obesas. E isso não tem nada a ver, novamente, com o seu biótipo. Você pode ser uma pessoa mais cheinha por natureza, você pode ser uma pessoa mais magrinha por natureza, mas a partir do momento em que você não cuida da sua saúde, que você não procura ali fazer uma atividade física, que você não procura descobrir o que, que você está comendo, está comendo comidas ultraprocessadas, o próprio uh, Japinha ali, eu vou chamar, não sei de que país ele é, certo, você é preconceituoso aqui, lipofóbico, sei lá o okay? que, asilfóbico, não, mas o ponto é o seguinte, ele denunciou que no mundo inteiro, hoje, nós temos mais acesso à comida que algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Sempre teve esse déficit calórico no mundo, sempre teve pessoas precisando de mais comida. Eu não estou dizendo que a fome foi erradicada, porque, claro, tem um grande problema aí de distribuição, certo? É? Mas quando nós estamos falando, por exemplo, de Estados Unidos, de país Países como o nosso, onde o fast food está cada vez mais popular. Aqui na minha cidadezinha onde estou morando, eu vejo que o McDonald's faz uma fila enorme, cara. De pessoas ali desesperadas para comer uma coisa rápida, esperando 20 minutos na fila, certo? Quando podia fazer qualquer coisa em casa, comer uma coisa mais simples, menos processada. E aí nos Estados Unidos, vejam vocês o que está acontecendo nas últimas duas décadas, tá? Desde 1987, a população ali... Em algumas regiões, por exemplo, Texas, ali, tinham cerca de 10% da população obesa. E, novamente, quando estou falando de obesa, não é acima do peso, não é cheio, não, não. É quando a pessoa simplesmente destrói a saúde dela e começa a ingerir uma quantidade absurda de calorias. Problema do coração, problema dos rins, problema do fígado, da diabetes, todo tipo de problema. no mundo moderno vem por causa da alimentação, cara. Esse é o grande problema, então não tem o que ficar aqui né, romantizando, falando ah, que maravilha, que mundo moderno. E aí você vai para 2003 e você vê que ali, grande parte da população já estava com mais de 20%, tá? Ali no mínimo 15% de obesos em cada estado. E aí vamos pra 2021 e a coisa já tá igual o Waui, mano. Sabe aquele filme lá, o Uau, Waui, velho, né? Do robozinho, o bagulho já tá assim, cara. Isso aqui é 2021, quando começa ali as quarentenas que só prejudicaram esse, essa questão Nós vamos ver que tem algumas regiões com mais de 40% de obesidade Nos Estados Unidos 35% em outras e tudo mais E tudo isso por quê? Porque é um grande tabu As pessoas não entendem nada de saúde Não procuram sequer Aprender um pouquinho sobre isso sabem E simplesmente jogam a toalha Para suas vidas Vou encher meu corpo de calorias ruins Cheio de comida processada e esse daqui é o resultado do mundo moderno. Agora, por que isso está acontecendo? Novamente, cara, porque simplesmente você falar sobre isso, você vai ser tratado como gordofóbico. Você é um grande criminoso se você estiver apontando que as pessoas estão acima do peso. Eu mesmo tá, tenho atração por gordinhos, vou dizer assim. Certo? Para quem não sabe aí, eu gosto de um ursinho. Certo? Mas isso não significa que eu sempre tento aconselhar na saúde deles que façam atividades físicas que procurem se alimentar melhor e muitos dos que eu conheci na minha vida passaram a ter uma saúde muito melhor independente se seu biótipo mudou ou não e é assim que eu quero que as pessoas pensem você pode mudar você tem que melhorar a sua saúde porque ou você paga agora ou você vai pagar depois no hospital Eu. Até a Thaís Carla, né, branca, rica, vai poder pagar o, o sistema de saúde que quiser. Mas a pessoa lá que é pobre, que não sabe o que tá acontecendo, que acha que isso aqui é uma maravilha, que a nova globaliza agora pode pesar 300 quilos, essa é o grande problema, cara. Isso aqui tem que ser tratado como emergência de saúde. Mas simplesmente vai só pra mídia podre, porque um deputado de direita fez uma piada sobre... E vou falar pra você, cara, todas as piadas têm algum fundo de verdade, não é mesmo? Por quê? Será que isso tudo tá acontecendo? Por último, todas as vezes que vocês comprarem uma rifa aqui no canal, algum esquerdista vai te chamar de gordofóbico, certo? Eu vou querer saber a opinião de vocês. Se vocês acharam interessante, chequem -in esse podcast lá, nosso Japinha. Sabe, o cara manja tudo ali de geneticista. Como é que é? Genética? Sei lá que história que ele faz. Mas é muito interessante. Nós precisamos cuidar cada vez mais de nossa saúde. Certo? E até a próxima. Tchau, tchau.